Sábado, sejam muito bem-vindas à nossa Exir Tesouros Infantis. Sabe o que eu me lembrei agora? Que a nossa Exir se chama Tesouros. Você gosta de tesouros? Você já fez aquela brincadeira de, de tesouro. de procurar o tesouro dentro de um baú? Sabe? Aquela que a gente esconde algumas coisas dentro de casa, brincando, fingindo que é tesouro. E aí a gente começa a brincar, começa a procurar, é muito legal, né? Então se você ainda não fez essa brincadeira, faz aí essa brincadeira com seus irmãos, suas irmãs. Ó, Fala assim, ó, isso daqui pode ser um lápis, mas esse lápis aqui é o tesouro, eu vou esconder. E vocês vão procurar, é muito legal essas brincadeiras. E a nossa Existe se chama tesouros infantis. É porque tem muitos tesouros, a gente descobre muitos, muitos tesouros aqui juntos, não é mesmo? E hoje a gente vai descobrir mais um tesouro que está na Palavra de Deus. Olha que legal! Mas antes de, comer, de começar né, falando sobre esses tesouros, eu quero te perguntar se você já está aí com a sua lição. Você já está? Se você ainda não está com a sua lição, então corre, pega a sua lição pega sua Bíblia porque nós vamos olha vasculhar nossa Bíblia nossa lição hoje atrás dos tesouros tá bom então vamos ao nosso incentivo de presença todos os sábados a gente marca aqui ó a nossa presença na nossa I e eu sei que você sempre está aí Tia Raquel tô aqui ó tô presente isso aí a gente sempre marca a nossa presença com uma dica de como ser feliz, né? Que é o tema da nossa lição desse trimestre. A gente tá vendo todos os sábados dicas de como ser feliz. Eu acho, deixa eu ver quantos sábados tem aqui. Ou é 12, ou, ou são 12 ou são 13 sábados de como ser feliz. Ah, nesse trimestre são 12, ó não são 13. São 12. A última lição é 12. Então, a gente está tendo 12 dicas de como ser feliz. E a dica de hoje é sobre obediência. Você é obediente? Eu sei que você é obediente, porque você é uma criança do Papai do Céu. Pois é, a dica de hoje é obedecer os mandamentos. O que são mandamentos? Você sabe? Mandamentos são regrinhas. Aí na sua casa tem regrinha? Ah, eu acho que tem, que toda casa tem regrinha. Eu acho que talvez você tenha aí uma regrinha de quando acordar, escovar os dentes, tirar a sua roupa que dormiu, trocar de roupa e arrumar a sua cama. Você tem essa regrinha? Se você ainda não tem, é uma ótima regrinha para já começar o dia. Tem outras regrinhas na nossa casa. Tem horário para fazer o culto, não é mesmo? Tem horário para dormir. São regrinhas. Tem aquelas regrinhas que você tem que estudar antes de brincar ou de assistir. Olha, temos que cumprir essas regrinhas porque elas só nos fazem ser mais felizes. Isso mesmo. Quando a gente obedece as regrinhas, que são esses mandamentos, nós somos mais felizes. Então... A dica de hoje é obedecer os mandamentos, os mandamentos de Deus e as regrinhas da sua casa, tá bom? Então vamos colar aqui o nosso emoji da felicidade, prontinho. Agora só vai faltar mais dois emojis e a gente conclui o trimestre e nosso painel está ficando bem feliz, né? bem alegre. Muito bem. Agora, abra a sua lição. Aí, é a lição 10. Na página, deixa eu ver, 80. É o 8 e o 0. Página 80. E a nossa lição tem o título, um moço rico. Hum, vamos falar sobre alguém que tinha muito dinheiro. E embaixo do título tem o versinho para memorizar. Que está lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 10. Vamos abrir a nossa Bíblia? Romanos, capítulo 13, versículo 10. Aqui. Ó, livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10, está o nosso versinho aqui, ó. Aqui na minha tradução fala, o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós vamos decorar só um pedacinho desse verso, como está aí na sua lição. Lá diz assim, o cumprimento da lei é o amor. Vamos repetir de novo? Vamos lá? O cumprimento da lei é o amor. Onde está escrito? Romanos 13:10. Vamos falar mais uma vez... Junto comigo, eu vou falar, vocês repetem, ok? Vamos lá? O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Muito bem, você decorou o versinho de hoje, olha que legal. um versinho super pequenininho e facinho de decorar. E nele nós aprendemos que a obediência, o cumprimento é você cumprir, é praticar. Ou seja... Se você pratica a lei, se você obedece a lei, se você cumpre a lei, então você é uma pessoa amorosa, porque a obediência à lei é um amor. Você é uma pessoa cheia do amor de Deus. Que legal que nós aprendemos nesse versinho, né? Agora, nós vamos para a nossa lição. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu tenho aqui na minha mão... Um cofrinho, ó. Tá cheio hum. de dinheiro nele. Tem muito dinheiro aqui. Digamos que você, se você tivesse muito, muito dinheiro, muito mais do que esse cofrinho aqui, se você tivesse, sei lá, é, mil cofrinhos desses cheio de muito dinheiro, você estaria bem rico. O que você compraria? Hum... O que será que você gostaria tanto de ter que precisa de muito dinheiro? Olha, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e já têm tudo que sempre quis e ainda tem muito dinheiro. E tem outras pessoas que não têm quase nada de dinheiro ou nada de dinheiro e precisam muito. Por isso, quando a gente tem, precisamos repartir. Na história de hoje, nós vamos falar... Lembra do título? Sobre o um moço, um jovenzinho rico. Ele tinha muito dinheiro. Muito. Mas muito dinheiro mesmo. Vamos deixar aqui o dinheiro dele aqui em cima. Vamos lá. Bom, certo dia, esse jovenzinho, ele tá bem aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Esse jovenzinho, que ele morava nessa casona aqui. Olha, era uma casa gigante, tinha muitos andares, ele tinha empregados, ele tinha tudo, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha animais, ele tinha... Ah, não tinha nada nessa vida que ele dissesse assim, ah, eu não posso ter isso. Porque ele tinha, ele era tão rico que ele poderia ter tudo que ele queria. E ele tinha tudo o que ele queria, ele não precisava de mais nada. Mas... Estava faltando uma coisa que ele ainda não tinha. E aí, ele pensou, como eu posso conseguir isso? Aí ele, ai, ah, eu preciso ir até Jesus, porque só ele pode me dar o que eu preciso. Então ele foi correndo até Jesus, no momento em que não tinha muita gente. Ele foi só para falar com Jesus. E aí Jesus... Ele conhece as pessoas. E ele chegou até Jesus e falou assim, mestre, ele não disse para Jesus que ele era rico, não disse para Jesus o que, que ele tinha, disse nada. Ele só falou assim, mestre, eu posso te fazer uma pergunta? E aí Jesus falou assim, pode. Aí ele disse, o que eu posso fazer para ser salvo? Hum. Hum, então, o jovem rico ainda não tinha salvação. Ele não sentia, ele não tinha tido um encontro com Jesus. Ele ainda não tinha entregue seu coração a Jesus. Aí Jesus falou assim: "Ah, simples. Deixa eu te perguntar. Você conhece os mandamentos? Hum, e você? Agora eu pergunto para você." Você conhece os mandamentos? Você sabe dizer quantos são os mandamentos de Deus? Se você ainda não sabe, eu vou te dizer. Os mandamentos de Deus são dez mandamentos. E aí Jesus disse para aquele jovem rico, assim, eu vou te dizer alguns deles. Ah, por exemplo, o primeiro mandamento, ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. O quarto mandamento, ele fala, lembra-te do dia do sábado para santificar. Hum... O quinto mandamento fala, honra teu pai e tua mãe. E Jesus foi falando alguns mandamentos para ele. Aí ele falou para Jesus assim, ah mestre, eu conheço os mandamentos, pode ficar tranquilo, sabe por quê? Eu obedeço todos eles. Aí Jesus disse assim, ah, que bom que você conhece e obedece. Então faz o seguinte, resume para mim os dez mandamentos em uma palavra. Aí aquele jovem pensou e disse, amor. Hum, uau! Os dez mandamentos se resumem no amor. Muito bem, Jesus disse para ele, isso mesmo. Mas vamos dividir em duas partes. Os dez mandamentos, ele se resume em amor. Em amor a Deus e em amor ao próximo. Aí aquele jovem ficou pensando, é, amor a Deus e amor ao próximo. Realmente, os dez mandamentos falam exatamente disso. Se eu amo a Deus, então eu não vou adorar outros deuses, né? Que Diz o primeiro mandamento. Se eu amo ao próximo, então eu não vou matar ele. Como diz o sexto mandamento, né? Não matarás. E assim sucessivamente. Todos os outros mandamentos falam sobre amor a Deus e amor ao próximo. E aí Jesus... tô até atrapalhando aqui minha língua. Jesus disse para ele, então, se você obedece aos mandamentos e você conhece todos eles, então o que eu tenho a te dizer é o seguinte: é, falta só uma coisa para você. Você já obedece os mandamentos, né? Mas falta uma coisinha. Aí ele falou: o que, que é? Vai para sua casa, venda tudo que você tem. Reparte com os pobres, com as pessoas que não têm. Aí ele, Ih, mestre me conhece, ele sabe que eu sou rico. Ele achou que Jesus não sabia. Ele achou que ele ia resolver o problema dele. Mas Jesus, ele conhece a gente. E aí ele ficou pensando, Repartiu meu dinheiro? Vender minha casa para repartir com os pobres, repartir minha comida. Ai, aí ele pensou, pensou. Aí falou: Ah, muito obrigado, mestre. Mas infelizmente eu não posso fazer isso. Ele disse que não podia fazer isso. Talvez você esteja bem surpreso, assim como eu. Como assim? Ele rejeitou a salvação, só porque queria ficar com a riqueza e não queria repartir. Ah, crianças, tinha uma mancha muito grande no seu coração. Sabe qual era? A do orgulho. Isso mesmo. Ele queria tudo só para ele. Ele não queria repartir, não. Sabe quando você tem um pacote de biscoito e você não quer dividir com seu irmão ou com seu coleguinha? Assim que era o jovem rico Ele não queria dividir não Então nós precisamos dividir E aí ele foi Se afastou de Jesus triste Foi para sua casa Triste Porque ele não queria repartir Não queria dividir Não queria vender as coisas dele Jesus deu uma oportunidade para ele, para ele poder dividir, para ele se arrepender. Jesus nem queria que ele ficasse sem nada. Jesus só queria que ele tivesse um coração tão bondoso que ele poderia repartir, que ele quisesse repartir, aceitar repartir, mas ele não aceitou. Infelizmente, aquele jovem, ele perdeu a sua salvação, porque ele não aceitou amar o seu próximo. Quem ama a Deus, ama também o seu próximo, seu próximo. Ele com aquela atitude, ele mostrou para Jesus que ele não amava nem a Deus e nem o próximo. Ou seja, do que que adiantava ele obedecer os mandamentos assim, ó. Não ter outros deuses, não falar em outros deuses. Do que, que adiantava ele ir na igreja aos sábados? Do que adiantava ele não matar ninguém? Do que adiantava ele não responder seus pais? Se ele não amava o seu próximo, não amava verdadeiramente a Deus. Não adiantou de nada. Crianças, nós precisamos colocar sempre Deus na nossa vida em primeiro lugar e ter o seu amor, a sua lei no nosso coração obedecer todos os mandamentos, todas as regrinhas, porque só assim nós vamos herdar a salvação vocês lembram como que era o versinho? está lá no livro de Romanos, capítulo 13 versículo 10, diz assim o cumprimento da lei é o amor então quando a gente cumpre a lei ama a Deus, então, nosso coração fica cheio de amor. O amor de Deus. E aí, nada mancha o nosso coração. A gente não tem orgulho, a gente não tem vaidade, a gente não tem ganância. Então, nós, nosso coração fica cheio de humildade e cheio de amor. É isso que Jesus quer para o nosso coração. Mas, eu tenho uma boa notícia para vocês. Não fiquem tristes por, porque aquele jovem não foi salvo. Porque no sábado que vem, nós vamos contar a história de um outro jovem. Muito rico, mas que agiu totalmente diferente. Hum, então, vocês não podem perder a história do sábado que vem, viu? Então, vamos agora orar o Papai do Céu? Vamos pedir a ele para sempre nos dar um coração puro. Um coração cheio de amor, para que nós possamos transbordar esse amor em outras pessoas, através das nossas atitudes. Então, de onde você estiver, se ajoelhe comigo, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Jesus, muito obrigado por mais um sábado nós estarmos juntos aqui na Exir. Obrigado por nos ensinar sobre a sua lei, que é cheia de amor. Nós te pedimos que nos dê esse amor. Transborda o nosso coração de amor a Deus e ao próximo. Nos ajude a ser sempre humilde, repartir as nossas coisas e que nós possamos, Senhor, sempre estar juntinhos de Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Chegamos ao final da nossa exi. Que pena que acabou. Mas não tem problema não, sábado que vem a gente está de volta com aquela história que eu falei para vocês, daquele outro jovem rico que agiu totalmente diferente desse da história de hoje. Então vamos cantar uma música e a gente se vê no próximo sábado. Até lá! She do Pequenos Pesquisadores, é com muita alegria que estou aqui mais um sábado e já estamos chegando ao final de mais um trimestre. Hoje a lição é de número 10, um anjo que salva e castiga. Quando eu comecei a estudar a lição em casa, eu fiquei pensando assim, como que pode um anjo castigar, salvar e castigar? O que será que essa lição vai, vai nos ensinar? E eu aprendi muito, viu? Uma lição muito bonita. Então, um anjo que salva e castiga. E o verso da nossa lição diz assim, Os anjos não são todos eles espíritos ministrados, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 14. E embaixo diz assim, ao fazerem contato com a humanidade, por que os anjos costumam aparecer em forma humana? Nossa, já tem uma pergunta assim para a gente pensar, né? E eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui. Esse livro é muito legal, é da irmã Ellen White, né? Ela que escreveu, e ele vai falar sobre os anjos. Tudo que você quiser saber, pequeno pesquisador, sobre os anjos, está aqui, ó, nesse livro. E Depois eu vou ler um trechinho, tá bom? Quando chegar numa parte da lição, nós vamos ler um trechinho desse livro e vocês irão ver como é importante nós lermos né, os Espíritos de profecia, os livros inspirados, tá bom? Não aqueles que você encontra na internet, de outras igrejas, porque o que nós acreditamos está aqui, combinado? Então olha só, a lição na parte de domingo, ela vai falar sobre o segundo Marte. Como assim o segundo Marte? Vocês lembram quem foi o primeiro? O primeiro foi Estevão. E aqui tem uma coisa muito interessante, que vai falar sobre Herodes. Quando eu falei assim, como assim Herodes? Aí a lição está explicando, olha só. Desde que Saulo se tornou seguidor de Jesus, Satanás encontrou outro homem para perseguir a igreja. Herodes, Agripa, Agripa perdão, era o rei da Judéia, era sobrinho do rei Herodes, aquele que havia matado João Batista. E neto do Herodes que matou os bebezinhos de Belém quando Jesus nasceu. Então, esse Herodes era da família, né? Das pessoas ruins que cometeram muitos crimes, e com ele não foi diferente. A gripa era convertida à fé judaica e fingia obedecer à lei dos judeus. Sabe por quê que ele fingia? Porque ele pensava assim: Bom, eu não suporto esses cristãos. Né, esses seguidores de Jesus Nenhum da minha linhagem lá Os outros gostavam E eu também não gosto Mas eu vou fingir que eu sigo a lei daqueles ali Sabe por quê? Porque eu vou poder praticar as minhas maldades Eu vou poder ser muito ruim Então olha só Dessa forma ele esperava agradar os sacerdotes judeus E ser honrados por eles Para isso começou a fazer o quê? Perseguir a igreja cristã daqueles dias os soldados, eles invadiam as casas e roubavam os pertences dos cristãos. Então, quem foi o segundo mártir, segundo a lição de vocês aqui, foi Tiago. Tiago, irmão de João, um dos discípulos mais chegados de Jesus, foi o segundo marte, né? Que morreu por amar a Cristo, por ser seguidor de Cristo. Ele foi morto por quem? Quem que deu essa ordem? Esse Herodes, né? O Herodes Agripa, que era o rei da Judéia. Então, quando Herodes a gripa é, deixou, né, que fez todas aquelas maldades, o que que aconteceu? Ele deixou os seguidores de Jesus muito tristes, né? Porque, poxa, perderam Estevão, agora Tiago também foi morto, né? Foi morto porque seguia Jesus e os irmãos ficaram muito chateados e muito tristes, né? Foi uma dor assim muito grande perder um outro irmão da igreja. Então ele pensou o seguinte, bom, Estevão já está morto, Tiago já está morto, sabe quem eu vou matar? O próximo será Pedro. Eu vou exterminar todos, um por um. Então ele pensou assim, vou marcar um dia para a morte de Pedro. E o que aconteceu, pequenos pesquisadores? Olha só, o rei malvado decidiu que mataria o apóstolo em praça pública quando muitas pessoas estivessem celebrando a Páscoa. Porém, os sacerdotes conheciam aqueles que temiam que eram verdadeiros servos de Deus. E eles pensaram assim, mas se a gente levar ele em praça pública, ele vai fazer uma daquelas pregações maravilhosas. E sabe o que pode acontecer? Muitas pessoas se converterem. Então essa ideia, eu acho que não vai dar muito certo. E eles ficaram com medo, né? Ficaram com medo de que, as, de que mais pessoas seguissem a Jesus. Olha só o que diz aqui na notinha de vocês, que eu achei muito bacana. O governo da Judéia estava na época nas mãos de Herodes Agripa, subordinado a Cláudio, imperador romano. Herodes também ocupava o cargo de Tetrarca da Galileia, uma região com quatro províncias de onde vem o nome Tetra. Ele era membro da fé judaica e aparentemente muito zeloso ao cumprir as cerimônias da lei dos judeus. Querendo ficar famoso entre os judeus, esperando com isso garantir favores e honras, continuou a fazer a vontade deles ao perseguir a igreja de Cristo, invadindo as casas, saqueando os bens dos crentes e prendendo os principais membros da igreja. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Então, ele, né? com toda essa falsidade e hipocrisia, porque ele não acreditava em nada, ele só queria mesmo praticar crimes, né? fazer maldade com as pessoas. Acabou é, enviando né, homens para tirar a vida de Tiago. Muito bem, então Pedro foi levado para a prisão. E a sua morte já estava, o dia da sua morte já estava marcado. Mas as pessoas da igreja, os irmãos, oravam, jejuavam incansavelmente. Porque eles estavam tão desesperados, tão preocupados. que Pedro também seria o próximo. E agora ele estava lá na prisão. E os irmãos continuaram orando, orando. E a execução, como eu falei, já estava marcada. Olha só uma coisa interessante que aconteceu aqui. Nesse dia, Pedro estava como? Estava nervoso? Pedro estava desesperado? Não, ele não estava, porque ele confiava no seu salvador, né? no nosso salvador. Pedro estava dormindo tranquilamente. E naquela prisão tinha guardas muito bem treinados, né? armados com lanças, com chicotes, as armas daquela época. E cada portão daquela prisão, cada buraco, vamos dizer assim, né? cada porta tinha um soldado ali. Pronto para atacar ou matar alguém que viesse o quê? Que tentasse libertar Pedro ou algum outro prisioneiro. Então, isso era impossível. Humanamente falando, as pessoas não conseguiriam entrar ali né e resgatar Pedro. Mas as orações chegaram até Deus. E Deus mandou quem? Mandou um anjo. Olha só, o nosso Deus estava todo o tempo vigiando, né? ele mandou um anjo. Para salvar quem? Para salvar? E então o anjo chegou né? e disse assim, olha, no meio da noite um poderoso anjo entrou na cela onde Pedro dormia em paz. De repente a cela ficou cheia de luz. Mas Pedro não acordou. O anjo tocou e disse, Ei, levante-se depressa. Levante-se depressa. Vamos sair daqui. Quando Pedro se levantou, as correntes caíram dos seus pulsos. Mais uma vez o anjo disse, calce suas sandálias, Pedro. Pedro obedeceu ao anjo, mal sabendo o que acontecia. O anjo deu a Pedro uma última ordem, vista o seu casaco e me siga. Enquanto Pedro seguiu o anjo rumo à saída da prisão, ele pensava que estava o quê? Tendo um sonho. Ele achava que estava sonhando pequenos pesquisadores. Olha só como nosso Deus é maravilhoso. E eu achei muito muito bacana que vai explicar bem direitinho essas questões aqui com as notinhas, tá bom? Então, quem veio resgatar Pedro da prisão foi o anjo, né? E o anjo disse assim: Calce as suas sandálias, que é mais. Levante-se de pressa, calce as suas sandálias, coloque o seu casaco e me siga. E aqui é diz assim, ó. Novamente, a voz do mensageiro celestial diz a ele, cubra-se com um manto, calce as sandálias, e Pedro obedece mecanicamente. Já aconteceu com vocês, assim, está com aquele sono pesado, aí o papai ou a mãe diz, vamos acordar, já está na hora de gente viajar, ou precisa ir para o hospital, ou para algum lugar, acorda e você acorda com sono, assim, cambaleando, onde é que eu estou, o que está acontecendo? Aconteceu a mesma coisa com Pedro, Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Pedro obedece mecanicamente, mantendo é, fixo no visitante o um olhar curioso, crendo estar sonhando em uma visão. Mais uma vez o anjo ordena, Vista a capa e me siga. Ele anda em direção à porta, seguindo Pedro, geralmente uma pessoa falante, mas agora mudo de espanto. Eles passam pela guarda e alcançam a porta fortemente trancada, que se abre e se fecha sozinha. Assim que passam, enquanto os guardas de dentro e fora permanecem imóveis no posto. Ou seja, não estavam vendo nada do que estava acontecendo, né? Eles ficaram cegados. O anjo preparou tudo né, a pedido de Deus. O que Pedro disse quando acordou totalmente, agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo. Ele tenta relembrar os últimos momentos. Lembrou-se de adormecer amarrado entre dois soldados, com as sandálias e as roupas externas removidas. Examinou sua pessoa e viu que estava completamente vestido. Seus pulsos, inchados pelo aperto dos cruéis ferros, estavam livres das algemas. Percebeu assim que tudo o que havia acontecido não era um sonho, mas sim um, okay? uma bendita realidade. No dia seguinte, ele seria assassinado. Mas eis que um anjo o libertou da prisão e da morte. Então, pequenos pesquisadores, Satanás ele fica muito furioso. Quando o plano não acontece da maneira que ele quer, que ele deseja, ele sempre quer dar um jeito, só que ele esquece que o nosso Deus é o quê? Onisciente, onipotente e onipresente. Né? Ele está à frente, ele sabe de todas as coisas. E ele jamais vai permitir que o seu, né, que o, o seu filho, nós cristãos, Estejamos sozinhos. Aqui no livro, a verdade sobre os anjos diz que todo aquele que é servo de Deus tem um anjo da guarda. Olha só que bonito. Ah, eu fiquei muito feliz de ler, de ler isso, né? De, de comprovar aquilo que já estava na Bíblia. Eu fiquei muito feliz de saber que eu tenho o meu anjo da guarda e você também tem o seu. Tá bom? Então, olha só que interessante. Pedro, então, é liberto, né? libertado da prisão. E o que, que aconteceu? Para onde que ele foi, pequenos pesquisadores? Ele foi para a casa de alguém. O apóstolo dirigiu-se imediatamente para a casa onde seus irmãos estavam reunidos e onde naquele momento se dedicava em fervorosa oração por ele. Ao bater no portão, uma menina veio atender. Como era o nome dessa menina? Ela se chamava Rod. E ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão feliz que não abriu o portão, mas correndo e contou que Pedro estava parado à porta. E disseram, você está louca, como assim? Mas ela constantemente afirmava que era isso mesmo. Não, é Pedro, vem eu ver. E eles disseram, não, é o anjo. Olha só como eles ficaram incrédulos. oravam, oravam e ao mesmo tempo a fera tão pequenininha que eles não acreditavam que Pedro pudesse ser ele libertado da prisão, né? Pequenos pesquisadores e assim é nós. Mas nós devemos ter fé, nós devemos crer. Então, o que que aconteceu depois? Pedro foi liberto da prisão e estava com os irmãos, né? Orando, cantando, conversando, contando como é que foi. Então, pequenos pesquisadores, o que será que aconteceu depois? Herodes não sabia que Pedro e escapado da prisão. Pedro já estava lá com os irmãos, né, na casa, orando, cantando, jejuando, né. E então Herodes acorda e fala assim: hoje é o dia que eu mato mais um seguidor daquele Jesus. Ah, ah, ah. E tava todo pomposo, se achando, né, o rei da, da cocada, como diz a expressão, né, o ditado. E ele disse assim: guardas, vão imediatamente e busquem o prisioneiro porque hoje é o dia da sua morte então, quando os guardas perceberam que Pedro não estava ali eles pensaram agora nós vamos o que? morrer como que esse homem escapou daqui? isso é impossível impossível ele ter escapado daqui, os guardas já começaram a ficar com medo, porque seriam executados né, e foram dar a notícia para Herodes, ó oh, Pouco depois de Pedro ser libertado, Herodes compareceu ao palanque com todas as honras e cerimônias para falar ao povo. Estava vestido com uma túnica brilhante, coberta de prata e ouro. Então, ele estava lá, todo se achando, né? Tipo assim, eu sou o rei e hoje Pedro vai ser executado e eu mando em todo mundo e eu faço o que eu quero. Mas ele não sabia o que. Ele não é um Deus, né? O nosso Deus... Nosso Deus é poderoso, Ele é apenas um homem mortal. Então, assim que se apresentou ao povo, Ele fez um discurso muito agradável. As pessoas ficaram deslumbradas com a glória do rei e seu manto de prata e ouro. Todos sentiram-se lisonjeados com o discurso dEle. De repente, gritaram, a voz dEle é de um Deus e não de um homem. As pessoas viram aquele rei, né? com aquela coroa toda brilhosa. Aquele rei cheio de ouro, né, de joias preciosas que brilhavam assim quando a luz batia. E eles disseram assim, nossa, a voz dele é de um Deus e não de um homem. Nós precisamos adorá-lo. E ele estava ali se achando, né, se achando o rei. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, e me chamou muita atenção e mexeu comigo, né? que os mesmos israelitas, que pregavam, que diziam que amavam a Jesus, eram os mesmos que estavam lá glorificando o rei Herodes. Olha só que coisa mais triste isso. Então esses israelitas que diziam guardar os mandamentos divinos, estavam chamando um homem de Deus. Como assim? Poucos anos atrás, algumas dessas mesmas pessoas gritaram, Fora com Jesus, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Herodes sabia que não era merecedor dos louvores do povo, Sabia que cometeu um erro ao chamá-lo de Deus, mas em vez de corrigi-los, ele aceitou a idolatria. Né? E só assim e o seu pecado ia aumentando cada vez mais. Né? Muito bem. Olha que interessante que diz aqui. Por que Herodes deu uma grande festa? Como é que ele estava vestido? Porque ele queria exibir sua roupa maravilhosa e dar um desculpa. A hipocrisia soberba daquele rei era tanta. que ele se esqueceu que existia um Deus poderoso, né? Um Deus que pode tudo. Um Deus que só com a sua palavra criou o mundo. Imagina o que ele poderia fazer né? com aquele rei soberbo que estava se achando. Então, ele ficou assim, chocado em saber que Pedro havia fugido. E agora, né? O seu plano caiu por terra. Agora, ele Estava o que? Perturbado, pequenos pesquisadores, e com medo também. Herodes deu uma grande festa com o objetivo de provocar admiração e ganhar o que? Aplausos do povo. Amantes do prazer de todas as regiões compareceram à festa e houve muita comilança e bebedice. Com grande exibição e cerimônia, Herodes apareceu diante do povo e lhes dirigiu uma eloquente palestra vestido em roupas brilhantes de prata e ouro, na qual os raios solares se refletiam. Encantava os olhos de quem os admirava. Desse modo, o rei parecia uma figura magnífica. Mas, Deus estava de olho em tudo aquilo, né? E ele ficou muito triste, o coraçãozinho de Deus ficou assim, ó, bem apertado, de ver aquele rei. Porque ele queria, sabe o que? Receber aplausos através de um sangue inocente. Então, além de ele esbanjar toda a sua riqueza, com a morte de Pedro, ele queria o que? Ser aclamado. Olha que absurdo, né? A pessoa se sentir bem com a morte do outro. Pois é, esse, esse rei era assim. Mas, aconteceu uma coisa muito triste com ele. Enquanto ele estava lá, sendo aclamado pela multidão, né, se achando o rei o todo poderoso, o que, que aconteceu com ele? O mesmo anjo, o mesmo anjo, pequenos pesquisadores, que tinha libertado Pedro. Olha só o que aconteceu. O rosto daquele rei ficou pálido e ele parecia estar sentindo muita dor do nada. Ele estava lá todo feliz, né, mostrando as suas vestes reais, mas de repente ele começou a sentir muita dor e começou a suar, né? Muita dor, grandes gotas de suor escorriam do seu rosto E ele ficou como? Paralisado Com seus olhos arregalados Em grande pânico Então virou-se para os seus amigos e gritou Aquele a quem vocês chamaram de Deus está morrendo Olhem para mim Os oficiais de Herodes o retiraram da festa Minutos antes tinham sido adorado como um Deus falso Mas agora havia caído nas mãos de quem? Nosso Deus o Deus vivo. Na agonia da morte, Herodes pensou em muitas coisas. Então, quando ele começou a passar mal, ele sentiu muitas dores, não tinha mais o que fazer, né? O anjo do Senhor, que foi enviado por Deus, castigou ele. E então, ele começou o quê? né, A morrer. E, e passou um filme na cabeça dele, de todas as coisas ruins que ele tinha feito, né? Depois havia Pedro, quem também ia matar, mas o anjo salvou. Herodes lembrou-se do mandamento que diz, não terá outros deuses diante de mim. Ele sabia que o Senhor estava punindo com a morte por ter aceitado a adoração do povo como se fosse um Deus. O mesmo anjo que veio libertar Pedro da prisão agora estava punindo o rei Herodes. O rei orgulhoso morreu cheio de dores no corpo as notícias da libertação de Pedro pelo anjo e a morte de Herodes se espalharam. E então muitas pessoas acreditaram em Deus né? e aceitaram, se converteram ao cristianismo. Então, pequenos pesquisadores, olha só, o nosso Deus, ele é, um, ele é juiz, ele é um Deus justo de misericórdia e de amor. Sabe, quando a gente vê muita maldade acontecendo no mundo, muitas pessoas né, sendo assassinadas por dizerem que, que acreditam em Deus, que são cristãs, o que é delas está reservado? Isso vocês podem ter certeza, de Deus não se zomba. Né? E olha só o que aconteceu com esse rei. E aqui na, na pergunta diz assim, o que aconteceu com o rei quando o povo adorou como um deus? O anjo de Deus... Oferiu e ele foi comido por vermes. Nossa, que, que assustador, né? Que assustador isso, olha só. Com Deus não se brinca. Herodes sabia que não merecia nenhum louvor, nem homenagem, mas aceitou a adoração do povo. Vou ler aqui um trechinho, tá? De Atos dos Apóstolos, na página 152. Seu coração pulou de triunfo e um brilho de orgulho tomou conta do seu rosto. Ao ouvir o grito popular. É a voz de Deus e não de um homem. O mesmo anjo que veio das cortes celestes para libertar a Pedro foi o mensageiro da ira e do castigo de Herodes. O anjo tocou Pedro para despertá-lo do sono, porém o toque com que feriu o rei perverso, humilhando seu orgulho e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso, foi muito diferente. Herodes morreu em grande agonia mental e física sobre a maldição punitiva. Então, pequenos pesquisadores, eu quero agora ler um trechinho aqui desse livro, A Verdade sobre os Anjos, tá? É no capítulo 2, bem aqui no começo mesmo. Que fala assim, ó. Os anjos nos guardam. Então, é aqui no capítulo 2, que fala sobre o mistério atual dos anjos. Bom? Os anjos nos guardam. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Esses vigias celestiais protejam os justos do poder maligno. Isto o próprio Satanás reconheceu quando disse: Porventura, teme Jó a Deus de balde? Porventura, não cercaste tu de bens a Ele, a sua casa e a tudo o que tem? O agente, pelo qual Deus protege o seu povo, é apresentado nas palavras do salmista. O anjo do Senhor. Acampo-se ao redor dos que o temem e os livra. Disse o Salvador, falando daqueles que nele creem. Vede, não desprezei alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem à face de meu Pai. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo tempo acesso à sua presença. Então, olha só que coisa mais linda. Então, a todo instante tem um anjo que está o quê? Nos protegendo, tá? E também todas as coisas que nós fazemos, é tudo escrito e relatado e levado para Deus, tá bom? E depois nos próximos, ó, vai falar sobre os anjos protegem a família, os anjos iluminam a nossa mente, nos ajuda a fazer o que é correto. Olha, anjos auxiliam nos esforços em favor dos perdidos. É muito bacana, eu digo para vocês, vale a pena ler este livro, tá bom? Vamos continuar aqui então. Então, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus justo, mas é um Deus que não podemos brincar, né? Porque ele é um Deus que faz o quê? Age com justiça, pequenos pesquisadores. Olha o que aconteceu com esse rei aqui. Foi comido por vermes. Muito bem, na lição de quinta-feira, eu achei muito bacana, porque só vai reforçar aquele trechinho que eu li, na verdade, sobre os anjos. Então, o anjo, ele conduziu Felipe até o Etíope, olha só que bacana, né? Ele é um mensageiro, ele, ele ilumina a nossa mente. Ele conduziu Felipe até o Etíope, o anjo mandou o Cornélio procurar Pedro. Lembra daquela lição que a gente estudou, né? E é, Pedro recebeu a visita do anjo falando, vai imediatamente, né? Porque você tem que pregar a palavra de Deus, falar, é, falar de mim para aquelas pessoas. O anjo mandou então Cornélio procurar Pedro, né? Pedro aceitou. Outro anjo libertou Pedro da cadeia à noite, foi o que nós lemos agora. E depois o que? O mesmo anjo castigou né, com a morte esse rei Herodes. Então, o que nós entendemos aqui? Que a igreja na terra e o céu estão o quê? Ligados, estão juntos. Lembra aquela musiquinha? que a gente aprendeu na escola, que diz assim, O telefone do céu... É a oração, o telefone no céu, é joelho no chão. Então, o que será ligado no céu, liga na terra também, né? E o que você desliga aqui na terra, desliga lá no céu também. Isso é muito importante. Então, a oração, pequenos pesquisadores, toda vez que você se ajoelha, que você sente vontade de orar a Deus, quem é que está tocando no seu coração? Além do Espírito Santo, está o seu anjo da guarda, falando assim... Por favor, você tem que orar, peça perdão para Deus ou peça ajuda de Deus. Deus está aqui para te ajudar. Bom, que lição maravilhosa, né? E aqui continuando diz assim, ó. Não podemos ver esses ajudantes celestes, mas eles estão conosco, liderando, ajudando e protegendo. Eles descem e sobem pela escada de Jacó. O pé dessa escada está preso à terra, enquanto o alto alcança o trono de Deus. Nossos anjos estão constantemente subindo e descendo por, por ela, trazendo bênçãos e auxílio de Deus para nós. Eu achei muito interessante também, aqui, na pergunta 1, um, né, de quinta-feira, que diz, que diz assim, na verdade na notinha, tá? Jesus está em seu santo lugar, não num estado de solidão e grandeza, mas cercado por 10 mil vezes 10 mil pessoas seres celestes que aguardam para cumprir as ordens de meu mestre e ele ordena que trabalhem pelo mais fraco dos santos que confia em deus honrados e humildes ricos e pobres têm a mesma ajuda então não você pode pensar assim nossa mas tem bilhões de habitantes na terra será que tem bilhões de anjos vai o que, que a palavra de deus diz aquele que é servo do senhor tem o seu anjo da guarda Pronto é né? o suficiente para a gente crer entender Então que coisas na pergunta 2 os anjos fazem por nós e por outras pessoas que querem seguir a Jesus? Esses seres Celestiais são anjo ministradores né são servidores são servos que frequentemente surgem em forma humana e como estranhos conversam com aqueles que estão envolvidos na obra de Deus em lugares o que solitários. Têm sido companheiros do viajante em risco, em navios agitados pela tempestade. Pronunciam palavras para acalmar o medo e criar o quê? A esperança na hora do perigo. Muitos em diferentes momentos já ouviram vozes de seres celestiais. Vez, por, vez após outra lideram exércitos. Já foram enviados para neutralizar surtos de doenças. Já participaram de refeições na humilde mesa das famílias e muitas vezes... Apareceram como viajantes cansados e carentes de um teto para passar a noite. Olha só que coisa mais linda, né? Está escrito no Filhos e Filhas de Deus na página 37. Quando eu digo para vocês que vocês precisam já ler os Espíritos de profecia, é por isso, porque eles reforçam o que diz a Bíblia. E assim nós aprendemos o que? Muitas coisas, muitas coisas muito bacanas. E para finalizar, eu achei linda essa história, aqui na lição de vocês, né? Que conta assim, que foi no final da tarde de julho, em que Jéssica parou em frente à garagem da sua casa. E o seu vizinho, chamado Rogério, ainda não, não conhecia Jesus, não era convertido, né? Ele estava sentado lá na sua varanda. Então ela desceu do carro e perguntou ao vizinho se ele gostaria de acompanhá-la no estudo bíblico. Né? E o vizinho respondeu assim, Olha, você já perguntou eu daria a mesma resposta que antes. Eu não tenho interesse no seu Jesus e nem na sua igreja. Foi bem curto e grosso. Jéssica respondeu, mas eu vou continuar orando por você para que Deus lhe mostre o quanto ele e seu filho amam você, Rogério. Não perca o seu tempo por mim, disse ele. Não, não precisa orar por mim. Jéssica virou-se e caminhou-se lentamente para a porta da casa enquanto orava para que Deus operasse o milagre por Rogério. Depois que fechou a porta... O vizinho pensou, se houvesse algo que eu pudesse fazer para que ela parasse de me convidar, olha só como inimigo é, pequenos pesquisadores, parasse de me convidar para esse estudo da Bíblia, não quero, eu faria, olha, se tivesse alguma coisa eu faria, então ele teve uma ideia. Levantou-se da cadeira na varanda e foi até a garagem da casa de Jéssica, sabendo que ela não voltaria por menos de uma hora. Pegou a caixa de ferramentas e foi até o carro, abrindo o capô rapidamente cortou os cabos da bateria. E ao fechar o capô, ele sorriu e voltou para a varanda. Agora eu quero ver. Isso a impedirá de sair, pensou. Mais tarde, Jéssica entrou no carro. Ela não sabia de nada. Ela inclinou a cabeça em oração como sempre. Ao girar a chave, o carro deu partida imediatamente. O vizinho fez o quê? Deu um pulo da cadeira espantado. Ele desceu os degraus correndo, pulou na caminhonete e a seguiu. Jéssica percebeu que seu vizinho estava seguindo e fez outra oração. Senhor, se for do teu querer, eu peço por um milagre para converter o coração de Rogério. Assim que ela chegou ao estudo bíblico, ficou surpresa ao ver que seu vizinho encostou o carro logo atrás. E ao sair do carro, ela foi, ele foi até ela, em voz baixa contou o que havia feito e que agora desejava estudar a Bíblia, né, saber mais sobre Deus. Estudar sobre Deus e que tinha operado um milagre naquele dia. No estudo da Bíblia, Rogério aprendeu mais sobre o trabalho especial dos anjos. Ele tinha visto a obra de um anjo e o poder de Deus. Quando o estudo acabou, ele agradeceu a Jéssica novamente voltou para casa. Assim que chegou, correu até a porta do outro vizinho. Consegue adivinhar o que ele contou ao outro vizinho? Então olha só, os, planos, os nossos planos não são os mesmos planos de Deus, mas a oração tem muito poder. O que nós ligamos aqui na terra, será ligado lá no céu, né? Então, Jéssica orou. E uma das coisas interessantes que diz aqui nesse livro, do Verdade sobre os Anjos, é que nós nunca devemos sair de casa sem pedir a proteção dos anjos de Deus. Isso é bem sério. Porque existem os anjos e Satanás também. Eles estão rodeando. E no, no, no Espírito de Profecia diz que se nós pudéssemos ver a guerra, né? perto de nós nós ficaríamos espantados os anjos maus né querendo a nossa alma querendo que nós é para fazemos coisas erradas né cometemos pecado e os anjos de Deus tentando nos livrar então pequenos pesquisadores hoje vocês aprenderam que todos nós né servos de Deus temos o que o nosso anjo da guarda e que ele é um servo de Deus enviado né pelo céu para nos proteger e nós Nunca estaremos o quê? Sozinhos, tá bom? E agora você pode assim, dizer assim, Senhor, muito obrigado por enviar o seu anjo da guarda. Vamos então fazer uma oração, mas antes, não se esqueçam de postar as fotos. A hashtag apareceu aí para vocês, eu acabei me esquecendo de falar. Mas é, apareceu aí na tela para vocês, tá bom? Não esqueça de mandar as suas fotos, que eu vou ficar muito feliz de ver todos vocês aqui ligadinhos na EZIR. Vamos então orar a Deus e agradecer por essa lição maravilhosa? Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa lição incrível que o Senhor preparou e enviou para nós. Nós agora, Senhor, temos a certeza que temos um protetor ao nosso lado, além do Espírito Santo, Consolador, é o nosso anjo da guarda, Senhor que Ele nos ilumina, né, abre os caminhos. Senhor, muito obrigado por essa proteção. Esteja sempre conosco, Senhor, perdoando os nossos pecados. Abençoa cada pequeno pesquisador, a sua família que está nos assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Badu. hoje nós vamos fazer a segunda etapa do projeto governo de classe o projeto que veio para ajudar a exílio a ter salas mais tranquilas que favoreçam o ensino da palavra de deus e como esses princípios são bons também para os nossos lares nós queremos pedir a você papai e mamãe que aproveitem a oportunidade e coloquem esses princípios em prática no lar de vocês também Vai facilitar muito quando vocês forem ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Vamos relembrar o que nós aprendemos no sábado passado? Nós aprendemos o primeiro princípio do governo de classe, que é o princípio da autoridade. Esse aqui foi o primeiro princípio. Deus é a fonte de toda a autoridade, porque Ele é o criador de todas as coisas, Ele está acima de tudo. Quando Ele... É, Criou Adão, ele deu autoridade para ele cuidar da sua família, e deu também essa autoridade ao papai e à mamãe. Quando os pais vão à escola, levam seus filhos à escola ou a exir, eles dão autoridade aos professores para cuidarem dos seus filhos. Os pais são felizes quando obedecem a Deus, os professores são felizes quando obedecem a Deus, e os alunos são felizes quando eles obedecem também a Deus. E como que os alunos obedecem a Deus? Eles obedecem quando eles obedecem aos pais e quando obedecem aos professores. Então, este é o princípio da autoridade, o primeiro princípio do projeto Governo de Classe. Hoje nós vamos ver um outro princípio, ok? É o princípio das regras. Quando Deus criou Adão, logo depois da criação, ele disse para Adão. Isso está escrito aqui na palavra de Deus, em Gênesis 1, 26. Ele disse, Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais que se movem sobre a terra. Dominem. O que, com essas palavras, Deus estava dando autoridade a Adão. O que é autoridade? É o poder, é o direito de mandar. Então, Adão tinha o direito de mandar, de dominar sobre os peixes, as aves os animais, sobre a natureza. Agora, em seguida a isso, Deus deu para Adão um lindo jardim para ele morar. Esse lindo jardim, que era o jardim do Éden, onde tinha muitas frutas, muitas frutas, muitas flores, coisas lindas. E Deus disse para ele assim, Adão, você pode comer livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus amava tanto Adão, tanto a Eva, que deu para eles essa regrinha para que eles pudessem viver para sempre e felizes. É uma, era uma regra para protegê-los do pecado. Quando ele disse em Gênesis 2,16, olha, de toda a árvore você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma regra para proteger Adão e Eva do pecado. Da mesma forma como Adão e Eva eram muito amados por Deus, como Deus mostrava o seu amor através dessa regra, Ele também deu para nós regras de amor. São regras de proteção para nós. São os dez mandamentos. Olha aqui. Os dez mandamentos. Essas regras nos protegem do pecado e do mal. Agora... Será que essas dez regras protegem mesmo? Vamos ver. Aqui eu tenho o quinto mandamento. O que é que diz o quinto mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Assim diz o quinto mandamento. Se a mamãe diz para o filho não pegar numa panela quente, será que, ele, se ele obedecer o que vai acontecer, estará protegido, não é mesmo? E se desobedecer, vai queimar a mão. Que triste, né? Então, vejam que a regra do quinto mandamento, ela protege os filhos. Que bênção, não é mesmo? Deus nos ama e foi por isso que Ele fez essas regras tão maravilhosas. Essas regras são para a proteção e felicidade de todas as pessoas. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha o que acontece. Quando a gente junta as tábuas Dessa forma aqui O que, que ela forma? Vamos ajeitar aqui Forma um coração Mostrando que Deus fez essas regras Por amor a nós Que coisa linda, né? Que maravilhoso esse nosso Deus Tudo que é feito por amor Nos faz bem E é esse é o segundo princípio do projeto Governo de Classe, Regras Feitas para Proteção e por Amor. No próximo sábado, nós vamos estudar de que as nossas regras devem nos proteger. Não percam o próximo, a próxima semana e vocês vão descobrir coisas bem importantes. Um abraço e até sábado que vem!